Estamos aqui hoje para fazer o lançamento daquilo que vai ser as celebrações de Natal na de Galadóbitos, que se vão iniciar com uh, o acendimento das luzes no próximo dia 19 e vamos começar uh, o ônibus de Vila Natal uh, é no dia 30 de, de novembro e concluirá no dia 2 de janeiro de 2022. Voltamos a ter a roda gigante. Na, na porta da Vila, uh, temos uh, aquilo que é um adereço cenográfico, uh, que é o laço em que nós embrulhamos a própria uh, Vila de uh, na, na Praça de, de, de Santa Maria, vamos ter a nossa árvore de, de Natal. Dentro do, do, do próprio evento, vamos ter então uh, aquela que é a maior pista uh, de gelo natural sempre no, nos eventos. Vamos ter... Uh, uma rampa de, de gelo vamos ter um comboio o um comboio de, de Natal que vai vai ter um, um túnel vamos ter uh, carrossel vamos continuar a ter uh, um conjunto de, de espetáculos uh, que vem uh, sobretudo de, de, de companhias estrangeiras temos uma companhia de marionetistas que vem da Federação Russa temos um mágico e um outro artista que vem da Itália e, ao mesmo tempo, vamos ter um conjunto de programação cultural que vai ser, essencialmente, realizada por, por elementos e por grupos da, da, da comunidade alineense. Da comunidade Esta 15 quinta edição é uma edição no registro ainda pós-confinamento, como de resto tivemos no, no, no mês passado. Uh, o nosso evento de foi um sucesso e que, naturalmente, esperamos que este evento Vila Natal, uh, a par do, dos restantes eventos, que seja também um, um grande sucesso e já vimos aqui que não nos culpamos também, uh, de forma alguma, a que isto vá ser realmente... O sucesso que tem sido nas edições anteriores, porque do ponto de vista de, de, da aposta eh, e que aqui é, é uma obra criativa é, representada pelo demonstrador uh, Dr. Alexandre de Ferreira, também menciona aqui do ponto de vista de, de, daquilo que vai ser todo o programa uh, aqui sobre... Uh, parcerias com, com os direitos de óbitos, com óbitos.com, com o Dr. Bruno Silva também, mas que também há aqui um envolvimento de toda a comunidade eh, e que tem sido chamada esta comunidade a participar eh, e que tem correspondido também de alguma forma eh, para que eh, não só este evento que virá ocorrer, mas todos os, os eventos naturalmente em óbitos sejam também eles um sucesso.